Vinícius, para ele começar aí a palestra. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiramente, uma boa noite a todos. É, hoje a gente vai falar um pouquinho de computação quântica. Eu estou trazendo esse tema aqui a pedido da professora Nádia. A gente já conversou um pouco disso no primeiro semestre, quando é, eu estava tendo aulas com ela em arquitetura também. E eu acho que é um tema legal porque tem bastante horizonte para vocês e vamos lá. Primeira coisa, alguém aqui já ouviu, tirando o pessoal do primeiro semestre, viu? Não vale, vocês não podem ficar dando spoiler. Alguém aqui já ouviu falar a respeito de computação quântica? Tem alguma ideia a respeito do que, que é? Enfim, tem alguma ideia? Já ouviu falar alguma coisa do tipo? Ou não, teve interesse em pesquisar? Eu tive interesse em pesquisar, por conta do que a professora Nádia comentou em aula, mas eu não entendi nada. Eu vi, li, soube, mas eu não consegui compreender como é que funcionava aquilo. Certo. Mais alguém? A é, Lara? eu o jeito da, da Micaela. Eu pesquisei, mas por conta da, das máquinas, né? Uhum. Da... É, do megacomputador, supercomputador, então... Uhum. Embora tivesse essa base, eu não sei todo o contexto. Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente pensa nos computadores no dia, no dia a dia, né? A gente vai lembrar de um notebook, de um servidor, dessas grandes máquinas que mantém toda a internet funcionando, até inclusive é, dos supercomputadores, que a gente já vocês já devem ter visto alguma coisa, se não aqui na aula da professora Nádia já devem ter lido alguma notícia a respeito. São essas máquinas que, a grosso modo, mantêm a internet, o um mundo conectado, ativo, que faz todo o nosso mundo digital existir. Mas prestem atenção, cuidado no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que a gente tem computador em tudo quanto é lado. Um carro, por exemplo, tem de 20 a 100 computadores dentro dele, que servem para você ativar e desativar o sistema de entretenimento, o ar-condicionado, o controle de direção. Os carros da Tesla, por exemplo... Se dirigem sozinhos. O smartphone. Quem não tem um smartphone hoje em dia? É um computador. E ninguém praticamente se dá conta disso. A gente olha, ah, é meu celular. É, meu celular. Mas o que, que ele é a fundo? Nada mais, nada menos do que um computador. Todas essas máquinas que a gente convive no nosso dia a dia são chamados de computadores clássicos ou digitais e tem as suas bases construídas na década de 40. Todos operam sobre a arquitetura de Von Neumann. Mais de 70 anos depois, a gente ainda usa versões modernas desses computadores. Ao longo dos anos, os processadores foram se tornando mais e mais rápidos, a quantidade de memória também foi aumentando vertiginosamente, nos permitindo executar mais e mais aplicativos, cada vez mais sofisticados e que vão fazendo cada vez mais por nós. E tudo se baseou na ideia do mais é melhor. Mais memória, mais núcleos de processador, mais, process... é, mais capacidade de processamento, mais capacidade de armazenamento, de transferência de banda. É... Quem aqui já nunca ouviu falar a respeito da internet de escada que era um verdadeiro caos, e hoje a gente assina um link de fibra de 200 mega e consegue baixar um filme em questão de segundos, a gente pode falar exatamente a mesma coisa a respeito dos servidores. Eles foram cada vez mais ganhando mais processamento, ganhando mais armazenamento, mais memória RAM. Um servidor pode ter é, mais de 2 terabytes de memória RAM para operar. Então, vocês tirem aí por base. E tudo nos leva a crer que cada geração de computadores que vai vir, eles vão ser mais e mais rápidos, mais poderosos, vão poder fazer cada vez mais para nos entreter, para nos conectar aos nossos amigos e familiares, para gerar esse mundo virtual que cada vez mais nós somos mais e mais dependentes. E, inclusive, para re... resolver, para solucionar os problemas do nosso cotidiano. Só que se a gente parar para pensar, isso é uma grande mentira. Embora a gente continue fazendo grandes melhorias nos nossos sistemas computacionais, Inclusive, trocando arquiteturas, a gente teve a arquitetura x86, que ainda é dominante, a gente hoje vê a arquitetura ARM ganhando muito, é, muito destaque em virtude de diversas tecnologias que estão surgindo baseadas nessa arquitetura, mas a gente não vê nada parecido com a ideia de dobrar a potência do computador a cada dois anos, criada na década de 60, conhecida como Lady Moore. Essa lei diz que a cada dois anos, os processadores vão ficar duas vezes mais rápidos, vão ter metade do tamanho e vão consumir metade da energia, aproximadamente. Claro que, né, aproximadamente, nada é exato. E... Mas nos últimos anos, se a gente for olhar, a gente teve avanços gigantescos. Os computadores que ocupavam uma sala inteira hoje cabem na palma da nossa mão. E é graças a essa evolução toda que a gente pode ter um computador como eu disse tão poderoso quanto os que ocupavam uma sala inteira no seu pulso e, inclusive ele faz mais por você do que muitos computadores porque ele vai medir a sua saturação sanguínea ele vai medir a sua pressão ele vai fazer eletrocardiograma vai até ligar para alguém se você cair se machucar e o problema em essência é que a gente não tem como continuar reduzindo os computadores. E quando eu falo reduzir os computadores, em essência, é a CPU. São os transistores que fazem essa CPU funcionar. É, a gente vai chegar, se a gente continuar nesse ritmo frenético de reduzir ainda mais os transistores, a gente vai chegar num nível atômico e isso vai causar alguns efeitos desastrosos. E existe uma outra questão, um pouco mais profunda e fundamental do que essa. A gente usa a arquitetura de von Neumann há mais de 70 anos e a gente melhorou muito essa arquitetura. Isso quer dizer que ela é o que nós temos de melhor em termos de computação? Ou melhor? Por que, que a gente acha que os computadores que a gente usava há 70 anos atrás, a mesma arquitetura, é adequada para tratar todos os problemas dos dias atuais? Será que a ideia do mais é melhor vai se manter viva Ainda que continuemos a usar o mesmo tipo de tecnologia computacional? E um pouquinho mais: existe algo de errado ou limitante na forma como os nossos computadores atuais funcionam? Okay. Dependendo do problema que vocês imaginarem que deva ser tratado por um computador digital, é plausível alegar que sim, a nossa tecnologia nos limita muito. Isso seria profundamente deprimente se nós não tivéssemos como construir uma nova tecnologia computacional que possa resolver esses problemas. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre ela. A computação quântica tem sua origem na década de 80, usando os princípios da mecânica quântica para revolucionar como nós lidamos com os computadores, com a informação e com o mundo. Vamos entender um pouquinho dela agora. Antes de entrar nesse assunto, vamos voltar naquelas naqueles dois maiores problemas o primeiro tem a ver com a litografia a miniaturização dos computadores em 1978 a Intel lançou esse processador que vocês estão vendo na imagem o 8086 ele foi o primeiro processador do mundo com a arquitetura x86 vendido em escala comercial e essa arquitetura é a mesma que nós usamos hoje nos nossos computadores 43 anos depois, no começo desse ano, a IBM anunciou que conseguiu desenvolver transistores de 2 nanômetros. Só para vocês terem ideia, o processador da Intel 8086, ele foi construído com 3 micrômetros. Isso é mil vezes mais do que um nanômetro. Então, você já tem uma base de comparação. E... Ainda que a IBM tenha conseguido essa façanha de conseguir construir um transistor em 2 nanômetros, eles penaram para conseguir isso. Foram anos e anos e anos de desenvolvimento, de preparo de equipamento, de testes em um laboratório, até que a coisa começasse a funcionar como deveria. E isso é culpa de um fenômeno quântico, o tunelamento. O transistor, a peça mais básica da computação digital, opera como um interruptor e graças a ele a tecnologia se desenvolveu dessa forma tão absurda nos últimos anos o transistor em essência tem três polos sendo um de controle e dois de fluxo quando você injeta tensão no, no terminal de controle ele permite a passagem de energia pelos outros dois quando você tira a corrente ele não permite que a energia flua quando a gente reduz demais o transistor para níveis atômicos e a gente entra no nível microscópico os elétrons deixam se comportar como deveriam eles começam a se teletransportar pela barreira criada pelos transistores e isso impede de um processador de funcionar corretamente isso daqui esse fenômeno chama-se tunelamento quântico e ele é um dos maiores problemas e uma das maiores vantagens, é um dos maiores problemas na computação clássica e uma das maiores vantagens na computação quântica. Um outro problema da computação digital são os algoritmos exponenciais. Vocês já pararam para pensar por que a gente precisa de supercomputadores? Qual a real função dessas máquinas? Bom, a gente precisa dos supercomputadores porque eles nos concedem o poder de processamento que um computador convencional, ainda que uma workstation super bem equipada, não nos oferece. Só que tem um tipo de problema onde nem os supercomputadores são super. Quando a gente adiciona mais elementos num determinado problema, é, a gente tem que analisar mais variáveis. Vamos tomar como exemplo essa mesa que vocês estão vendo aí. Nós temos três cadeiras, imaginem que a gente vai colocar três pessoas sentadas nessas cadeiras. Quantas combinações a gente tem sem repetir nenhuma? A resposta é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 6. Se a gente incluir mais sete cadeiras nessa mesa, nós teremos mais de 3 milhões de combinações possíveis. É impossível um computador digital trabalhar com algoritmos exponenciais com muitas variáveis. Ele vai ter que executar o mesmo código, por exemplo, né, tomando como base dessa organização da mesa, 3.628.800 vezes, uma vez atrás da outra. Isso pode, dependendo do problema, ser executado até de uma forma rápida. Mas quando a gente inclui problemas do dia a dia, quando a gente começa a tratar os problemas que realmente interferem na nossa vida, por exemplo, o desenvolvimento de um novo remédio, é, a otimização de uma rota de entrega. Quem nunca fez um pedido pela internet e ficou lá clicando no site dos Correios rezando para o pedido atualizar? <risos> Se você tem uma rota bem otimizada, o tempo entre a postagem e o recebimento do produto é muito menor. O custo final também é menor, mas isso demanda muito processamento. Um computador digital precisa analisar cada possibilidade, e isso leva muito tempo. Ainda que você tenha um horror de capacidade de processamento, isso vai demorar muito. Não é eficiente nem viável usar os computadores digitais para tratar problemas muito complexos. Enquanto a computação digital se baseia na física clássica, aquela que a gente aprendeu lá no ensino médio, com o Newton, com o Galileu Galilei, com o James Maxwell, entre muitos outros. A computação quântica se baseia na física quântica. É um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado. Na física quântica, as partículas atravessam as paredes, aparecem e somem do nada, não nos mostram a sua real forma e se comportam da mesma maneira a distâncias inimagináveis. É um universo que foge completamente ao no nosso senso comum. Vamos entender agora um dos princípios né, da, da física quântica e da computação quântica com o um experimento proposto por Erwin Schrödinger. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar a respeito dele. É o chamado gato de Schrödinger. A ideia consiste em trancar um gato numa caixa com um pouco de material radioativo, um contador Geiger e um veneno. Um pouco de veneno, né? Se... O material radioativo decair e o contador Geiger detectar, o frasco de veneno se quebra, matando o gato. Se não, nada acontece. Agora, imagine se a gente trancar esse gato nessa caixa e deixar lá, fechado por uma hora. O gato está vivo ou está morto? Alguém sabe? Alguém arrisca? Só dá para saber se abrir a caixa, né? Exatamente. Mas e até abrir a caixa? Ele está vivo? Está morto? Os dois? Nenhum? Ele está vivo, está vivo e está morto ao mesmo tempo. Exatamente. A gente entende que o gato está numa sobreposição de estados. Ele encontra-se vivo e morto simultaneamente. O evento que vai definir o status do gato nesse momento é a abertura da caixa. No momento em que você abre essa caixa, o sistema colapsa em uma das duas possibilidades. E aqui a gente está tratando de possibilidades que equivalem a 1 sobre raiz de 2, dá 0,707, porque existe uma sobreposição das duas, então uma tem que estar tá sobreposta à outra, né? Óbvio. E quando você abre a caixa, o sistema vai colapsar em cima de uma delas e você vai encontrar o gato ao vivo ou morto. Isso daqui é a base mais essencial de toda computação quântica. Depois da, da ideia da, do emaranhamento quântico, isso daqui é o que torna os computadores quânticos tão poderosos e tão preocupantes nos próximos anos. Vocês vão entender o porquê. Um computador clássico opera com os bits. É, os bits podem assumir valores zero ou um. E isso é interpretado como desligado ou ligado pelos transistores ou falso e verdadeiro para o sistema. Essa é a essência da computação digital, a gente já, já aprendeu um pouco a respeito disso. Já num computador quântico, não. No computador quântico, nós temos os qubits. Seguindo a lógica do gato de Schrödinger, os qubits podem assumir três estados fundamentais. Zero, um e a sobreposição de zero e um ao mesmo tempo. A gente usa a esfera de Block, que está à esquerda, para representar um único qubit, ou a quesphere, à direita, para representar o ambiente de processamento quântico. Comparando lado a lado, como os qubits e os bits se comportam, temos uma real noção de como a computação quântica tem um potencial avassalador. Enquanto um único bit consegue assumir dois valores em momentos distintos, um único qubit pode assumir dois valores ao mesmo tempo. Dois bits podem assumir quatro estados em momentos distintos, enquanto dois qubits assumem quatro estados simultaneamente e assim sucessivamente. Isso significa dizer que, a cada qubit adicionado em um processador quântico, nós dobramos sua capacidade de processamento. Não existe nada semelhante em computadores digitais de uma forma tão simples como pode ser implementada em computação quântica, ainda que nós tenhamos diversos problemas em relação à implementação física eh, dos qubits dentro de um processador quântico, mas não existe uma forma tão simples de você dobrar a capacidade de processamento de uma CPU convencional como você faz com um processador quântico, uma simples adição de mais um bit, por exemplo. Comparando lado a lado, a, a equivalência de bits e qubits, a gente percebe que um único qubit vale a 2 bits. Mas 33 qubits já valem a 1 gigabyte de armazenamento total, e com mais 10 qubits nós podemos alcançar até 1 terabyte de armazenamento. É aproximadamente o que muitos notebooks hoje vêm de fábrica. Né? Então você percebe que com muito menos hardware você alcança muito mais. Capacidade não só de armazenamento, como de processamento também. Enquanto um computador digital funciona executando operações com no máximo um par de bits, os computadores quânticos operam todos os qubits disponíveis ao mesmo tempo. É uma coisa completamente inimaginável para os computadores digitais executar qualquer coisa semelhante. Para vocês terem ideia, o melhor simulador simulador, viu, de um processador quântico que rode é, em computadores digitais, consegue simular com eficiência no máximo 15 qubits. Em contrapartida, a gente consegue simular um computador digital de qualquer capacidade dentro de um computador quântico sem maiores problemas. Nos computadores quânticos, a resolução de um problema se dá em três etapas principais. Primeiramente, alguém falou alguma coisa? Acho que não. Ah. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente inicializa o ambiente, colocando todos os qubits necessários em sobreposição. Em seguida, a gente vai codificar o problema num circuito quântico, usando as portas lógicas quânticas. Nesse momento, a informação é registrada nos qubits, especificamente nas fases e amplitudes deles. Por fim, a gente libera o poder desse processador ele vai avaliar todas as sobreposições e executar o circuito quântico. Com isso, o processador vai ampliar a resposta correta com base na interferência construtiva e vai anular as restantes com base na interferência destrutiva. Percebam que no topo do terceiro item, nós temos uma key cheia de probabilidades e no final nós temos uma única barrinha ligando o problema à solução. É exatamente isso que um computador quântico faz frente a um problema multidimensional com várias variáveis a serem analisadas, com vários fatores a serem considerados e com muitos dados para serem interpretados pelo computador. É simplesmente impossível fazer alguma coisa parecida em computação digital. Um outro fenômeno quântico muito interessante é o entrelaçamento quântico. O primeiro a falar, a tratar a respeito dele, foi Albert Einstein, que o chamou de ação fantasmagórica à distância computação quântica. O entrelaçamento quântico é usado para ligar dois qubits. Significa dizer que é impossível descrever um qubit de forma independente ao seu par. Dois qubits entrelaçados assumem valores idênticos, ainda que separados por uma galáxia de distância quando observados. De uma forma análoga, com moedas, tomando duas moedas que estejam entrelaçadas, ao jogá-las numa mesa, se uma cair com a face coroa para cima, a outra vai fazer exatamente a mesma coisa, ainda que elas estejam uma aqui na Via Láctea, outra em Andrômeda, por exemplo. Esse fenômeno foi muito estudado por John Bell, que é um dos pais da computação quântica. É, continuando para vocês terem um pouquinho de noção do quanto que os computadores quânticos são poderosos e perigosos para o nosso futuro, é, perigosos para a computação digital, que fique muito claro. tá? Existem dois algoritmos que podem causar o que chamamos de Armagedon criptográfico. O primeiro deles é o algoritmo de Schorr. Esse algoritmo foi desenvolvido pelo Peter Schorr em 1994, e ele é usado para fatorar números não primos em tempo polinomial. Esse algoritmo pode causar o Armagedon criptográfico por uma simples razão. A nossa criptografia atual, a RSA, ela é muito forte, e ela é muito difícil de ser quebrada pelos nossos computadores atuais, as nossas máquinas convencionais. Tomem como ideia que vocês decidam quebrar uma chave criptográfica RSA em um computador convencional, vocês vão levar aproximadamente alguns trilhões de anos para conseguir é, quebrar essa chave. O universo vai acabar antes de vocês chegarem à metade do caminho, só para vocês terem ideia, tá? Em contrapartida, usando o algoritmo de Shor, um computador quântico pode fazer isso em alguns minutos, talvez segundos. Obviamente, isso ainda não aconteceu, senão a gente não estava aqui, senão a internet não funcionava mais, nem, infelizmente, os nossos cartões de crédito. Mas isso pode sim acontecer e não é um... Aliás, não é que pode, isso vai acontecer, é apenas uma questão de tempo. É... Ainda não aconteceu por uma única razão. É muito difícil manter a coerência e a estabilidade dos qubits dentro de um processador quântico. E isso limita a execução do algoritmo de Shor. De Mas futuramente, com os computadores quânticos mais estáveis, com tec novas tecnologias e com algoritmos de correção de erro mais eficiente, a criptografia RSA vai sim ser coisa do passado. A segunda parte do Armagedon criptográfico vem com o algoritmo de Groover. Ele normalmente é descrito como um algoritmo para a busca de dados dentro de um banco de dados, mas na verdade é um algoritmo para inverter uma função. Uh, a ideia inicial gira em torno de ter um dado qualquer ao que se deseja localizar dentro de um banco de dados muito extensos. Para tal, a gente inicialmente usa um amplificador para aumentar a amplitude dos dados procurados seguido por um oráculo, que é um circuito quântico capaz de reconhecer soluções para o problema e alterar a fase do estado quando as encontra. Por fim, a gente usa o difusor para separar as respostas obtidas e fazemos as medições. Tomemos como exemplo um banco de dados com um trilhão de itens e imaginem que levaríamos um microsegundo para verificar cada item. A gente levaria algo na casa de uma semana em um computador clássico para encontrar esse item, supondo que ele estivesse no final da lista. Mas a gente levaria somente um segundo para fazer essa mesma procura usando um computador quântico. Uma outra aplicação desse algoritmo é a engenharia reversa em hashes criptográficas. Ao contrário de uma criptografia de chave pública-privada, como a RSA, uma hash não pode ser descriptografada, senão com base em força bruta, que é a ideia da tentativa e erro. É mais ou menos assim, você tem o celular, tem a senha de quatro dígitos, isso vai de 0000 a 9999, você vai tentando uma por uma até, por sorte, cair na, na que é correta. É, ainda que esse algoritmo não otimize né, a resolução desse tipo de problema de forma exponencial, como outros algoritmos, conseguimos aceleração quadrática, reduzindo uma lista de 1 elevado a 128 para 1 elevado a 124. Se empregado com o propósito de quebrar hashes, um invasor conseguiria decodificar a senha de uma vítima ou gerar blocos falsos dentro de uma hash, impossibilitando um login, por exemplo. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do potencial da, da computação quântica, vamos ver algumas de suas principais aplicações. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, antes da gente continuar. Alguém aqui gosta de café? Opa! Não Acho que todo mundo de TI gosta de café ou precisa de café. Eu concordo. Sim. Uma hora a gente vira uma, uma máquina devoradora de café. É, então vamos lá. Vocês estão vendo isso daqui na tela? É uma molécula de cafeína. É isso daqui que quando nós tomamos uma xícara de café, a gente está atrás. Isso daqui é o que melhora a, o nosso funcionamento cerebral, que dá esse turbo que nós temos quando tomamos café. Cada xícara de café que a gente toma tem alguns trilhões de moléculas de cafeína que possuem essa mesma estrutura que vocês estão vendo na tela agora. Só um segundo. Imaginem que um computador convencional tenha que representar essa molécula com fidelidade. A gente precisaria de 10 elevado a 48 bits de armazenamento para representar essa molécula com fidelidade. Tomando que a gente pudesse usar um único átomo para armazenar cada bit dessa, desses dados, precisaríamos de 10% de todos os átomos existentes no planeta. É simplesmente impossível um computador... Digital conclui uma tarefa tão simples como essa. Todavia, um computador quântico com aproximadamente 100 qubits conseguiria executar uma representação fiel da molécula de cafeína e faria uma rapidez extrema. Tal máquina, em sobreposição, suportaria mais de um octilhão de estados simultâneos. O número exato é o que vocês estão vendo na tela, seguido por 21 zeros. Entre os usos mais promissores da tecnologia de computação quântica está na simulação de novos materiais e na otimização das cadeias de suprimento. Entre a idealização das baterias de lítio pela ExxonMobil em 1976 e o seu lançamento no mercado por volta de 1991 pela Sony, transcorreram-se 15 anos até nós encontrarmos uma forma estável de trabalhar com um composto tão reativo como o lítio. E nós levaríamos ainda mais 20 anos até que essas mesmas baterias pudessem ser equipadas nos nossos carros elétricos. Esse intervalo não foi obra do acaso. Nós não temos como simular precisamente como os compostos se comportam antes de tê-los feito. Não sabemos se eles vão ser resistentes, se vão agir como nós imaginamos, se vão fazer o que precisam fazer. E tudo isso demanda teste testes em cima de testes, para que o produto final que vai chegar na mão do consumidor seja seguro. Outro exemplo muito legal é a otimização das cadeias de suprimento. É, a gente mora aqui em Santos, numa cidade portuária. Vocês já pararam para pensar no percurso que o seu celular, a sua televisão, o seu relógio talvez, fez entre a fábrica e a sua casa? Ou melhor, vocês já pararam para pensar da onde que veio o silício que fez o processador que equipa o celular e o computador de vocês? As empresas de transporte necessitam de muito poder de processamento para otimizar as rotas de entrega e distribuição. Uma rota mal calculada pode gerar prejuízos inimagináveis, um atraso de entregas, vencimento de prazos, multas, enfim. A quantidade de variáveis a se considerar é maior do que a quantidade de estrelas existentes no universo observável. E as máquinas clássicas, como nós já vimos, não lidam tão bem com números tão grandes. Uma outra perguntinha. Alguém aqui já ouviu falar a respeito do CERN e do LHC, o grande colisor de Hadrons? Eu não conheço. Eu acho que já ouvi falar. É como se fosse um corredor, certo. né? Ele faz que, que todas as partículas é, se colidam. É, ocorrendo Exatamente. Como se fosse um. É, nossa, tu, eu acho que eu tô me fugindo da memória. Porém, é tão, uma velocidade tão grande que acaba colidindo e quebrando a, a, a, a uhum. partícula. A ideia do LHC é estudar partículas subatômicas. E o LHC é uma máquina de extremos, na verdade. É... Ele foi construído na Europa para realizar esses experimentos com partículas subatômicas e possui uma circunferência de 27 quilômetros ao todo, com 9.300 ímãs espalhados ao seu redor para controlar os feixes de prótons. E um sistema de refrigeração tão poderoso que um oitavo dele já seria o maior frigorífico do planeta. Um único próton percorre seu túnel mais de 11 mil vezes em um único segundo. E quando essas partículas se chocam, as temperaturas passam de 10 trilhões de graus Celsius. Isso é muito mais quente do que o um núcleo solar. Um único experimento do LHC gera mais de 800 terabytes de informações, que são distribuídos para 170 data centers ao redor do planeta para tratar esses dados. O LHC, em 2012, foi responsável pela descoberta do bóson de Higgs, que eu acredito que vocês devam ter visto nos noticiários sendo tratada como a partícula de Deus, a partícula que dá massa a todas as outras partículas existentes no universo. Analisar tanta informação é um desafio monstruoso para as equipes e para os equipamentos de TI. Os computadores precisam ser muito precisos e têm que gerar os relatórios de uma forma muito rápida para que os cientistas que dependem das informações geradas pelo LHC possam trabalhar nesses relatórios e desenvolver novas tecnologias e estudar o modelo padrão da física. Recentemente, o CERN se juntou à IBM para a utilização da sua rede de computadores quânticos para analisar uma parte desses dados. Para quem não sabe, a IBM hoje detém a maior rede de computadores quânticos em nuvem, tanto para uso comercial quanto para uso de estudos e eles estão sendo pioneiros nisso é, dessa forma a gente usa pequenas partes do nosso universo no caso os elétrons que são é, partículas subatômicas que nós conhecemos nós entendemos muito bem o seu funcionamento para conseguir entender uma parte do universo das quais a gente não faz nem ideia de como funciona e a IBM está sendo pioneira no fornecimento de, desse poderio imenso de computação quântica, pelo tanto que eles estão investindo nessa nova tecnologia, inclusive colocando máquinas de graça para qualquer um que queira utilizá-las. É, o nome desse projeto desenvolvido pela IBM é o IBM Quantum. Para quem se interessar pelo assunto e queira experimentar um pouco do universo quântico, é, esse projeto ele é totalmente open source e totalmente grátis. Nele, vocês podem desenvolver circuitos quânticos sem ter que aprender nenhuma linguagem de programação quântica usando o Quantum Composer. É, equivale, de certa forma, aos, é, aos fluxogramas que vocês estão fazendo agora em, em arquitetura. Em arquitetura, não, perdão. Em algoritmos. E... Depois que vocês já tiverem um pouco mais de noção de como a coisa toda funciona, vocês podem também escrever códigos em Python usando o SDK Qiskit. E, em ambos os casos, executar os seus circuitos em computadores quânticos reais, e nos, no projeto do IBM Quantum System One. É, os links, para quem tiver interesse, estão na, no slide aí. E vocês têm todo um guia de referência sobre o que cada porta quântica faz, como que um circuito quântico deve se comportar, como fazer um teleporte de dados, como fazer medição, enfim. Vocês têm toda a documentação é, a seu bel prazer para estudar, entender mais, é, se divertir nesse, nesse mundo tão fantástico que é a computação quântica. E eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar a respeito de supremacia quântica, ou pelo menos já devam ter ouvido falar nesse termo, ainda que não saibam o que, que significa. A ideia por trás da supremacia quântica é simples, é ridiculamente simples, na verdade. Ela é o um momento onde os computadores quânticos superam as máquinas clássicas, na velocidade de resolução de algum determinado problema. A gente atingiu a supremacia quântica pela primeira vez, em outubro de 2019, e o computador quântico responsável foi esse computador da imagem, o Psychomore, desenvolvido pela Google em parceria com a NASA. Sackmore descreveu escreveu os prováveis resultados de um código para gerar números aleatórios em 3 minutos e 20 segundos. Esse mesmo código levaria aproximadamente 10 mil anos para ser executado em um supercomputador. Entretanto, alguns dias depois, a IBM contestou esse feito, alegando que o seu supercomputador Summit faria o mesmo trabalho em apenas dois dias e meio desde que algumas alterações de hardware fossem feitas. Uh, a conquista da supremacia quântica é um feito importantíssimo para todas as empresas que se dedicam a construir tais equipamentos. Ela é demonstração incontestável de que a tecnologia quântica é o que há de melhor em termos de processamento de dados, e reafirma a necessidade de investimentos tão altos na área, Entendam que os investimentos na área saltaram de 50 milhões para mais de 50 bilhões nos últimos anos. E um outro computador quântico que também atingiu a supremacia mais recentemente foi o chinês Jiu Esse computador possui o seu programa codificado nos seus circuitos, não podendo ser usado para outra finalidade senão a qual foi construído. Entretanto, ele foi capaz de efetuar um cálculo de amostragem gaussiana de bósons em apenas 200 segundos, coisa que os supercomputadores atuais levariam 600 milhões de anos para fazer. É uma vitória incontestável inegável do poderio da, dos computadores quânticos. Em relação a nós, como os futuros analistas e desenvolvedores de sistemas, é nossa obrigação nos preparar para a mudança que vai ser causada por essas máquinas. Lembrem-se, quando os primeiros computadores digitais começaram a surgir e ser instalados nas empresas, muitos questionavam sua necessidade, duvidavam do potencial dessas máquinas, e hoje a gente não vive sem um smartphone ou um computador por perto. De forma análoga, estamos vivendo a mesma revolução causada por computadores como o ENIAC causaram no passado. Os computadores quânticos vão sim, fazer parte do nosso cotidiano em pouquíssimo tempo e eles vão conseguir resolver problemas que nós sequer imaginamos que existam. Eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês e caso tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade. Perguntas, pessoal? Só curiosidade, você é aluno da FATEC? Sim. Ah, legal. Tá quase como professor já, cara Parabéns, Vinícius <risos> Obrigado isso Nossa, adorei sua palestra Eu tentei trazer de uma forma um pouco mais simples Porque é um assunto que quando você entra No nível técnico ele é muito complexo Muito difícil de compreender Mas Eu acredito que a informação Ela tem que ser acessível para todo mundo De toda forma, então Eu tentei dar o meu melhor aqui Para explicar Vinícius, boa noite, Vinícius. Boa noite. E uma pergunta. Quando Sim. você falou da, da computação da China, a China já tem uma computação quântica bem avançada, no meio da, da apresentação você citou que é, é, a encriptação, por exemplo, ela pode ser quebrada por uma computação quântica. Teoria da conspiração, é possível que a China tenha condições tecnológicas para quebrar a, a, a encriptação que a gente tem hoje? Então, nesse momento atual que nós vivemos, Ainda não. Nós não temos como manter a coerência. A gente chama a estabilidade dos qubits de coerência. Então, todos eles têm que tra trabalhar em harmonia dentro de um processador quântico para conseguir resolver um determinado problema. No momento, o tempo de coerência dos qubits está girando na casa de 121 microsegundos. A gente precisaria levar isso para alguns segundos, talvez alguns minutos, para termos sucesso numa quebra de criptografia moderna, numa RSA, por exemplo. Mas, do jeito que a tecnologia está avançando antes, nós não conseguimos fazer um processador de um qubit trabalhar corretamente. Hoje, temos processadores com 127 qubits operando corretamente, e a IBM prevê que, antes de 2026, nós teremos computadores quânticos com mais de um milhão de qubits. Talvez esses, sim, consigam fazer esse tipo de serviço é, em questão de segundos. Mas, por hora, nesse momento, não. E lembrando que nem tudo que trafega na web está encriptado, né? Sim. Então quer dizer que... É... é, o pessoal pensa que, por exemplo, um vazamento de banco de dados, hoje, ainda que todo criptografado não seja um problema tão grave, ah, meu banco de dados vazou, tenho os dados cadastrais de, sei lá, dois, três mil clientes, ah, isso não é importante, está tudo criptografado, ninguém vai ter acesso. Hoje, não. Daqui cinco, seis anos, talvez. E aí, olha o problema. Enorme. <risos> Obrigado, querido. nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tiago está com a mão. Levantado. Ah, Vanina está com a mãozinha levantada. Por favor, professora Vanina, fique à vontade. Oi, Nádia. Obrigada, viu? Imagina. E me passar aqui a palavra. Vinícius, mais uma vez parabéns pela sua exposição, pela segunda vez já assisti e a cada vez que assisto aprendo mais. Fica cada Eu vez mais fio. fácil, e muito interessante. Bom, primeira pergunta é em relação ao café. É mito ou verdade, afinal de contas, que vocês bebem tanto café assim? Fiquei super curiosa <risos> para saber. Obrigada. <risos> Olha, teve café. gente no chat que diz que não. O Matheus, por exemplo, disse que odeia café. Eu tô achando Mateus, que é fake, que Vinícius. Comigo. Não quero conversa com você, Matheus. Não quero conversa. Olá, não é verdade. Então, essa informação, pessoal, eu acho que o Vinícius deveria relativizar na apresentação dele. tá? Que não é verdade. Mas a molécula é linda. Parabéns, a figura lá estava super bem representada. né? Agora, a minha pergunta mesmo... Sim. É, em relação a, a como você percebe essa questão do que é que a própria realidade, a própria natureza, eu acho, nos apresenta de informação e o que você acha que vem da nossa preocupação em tentar codificar, sabe? Em tentar traduzir para a linguagem a mais adequada e precisa possível. Quer dizer, a realidade por si só traz possibilidades da gente poder desenvolver ciência e tecnologia como estamos fazendo? É uma pergunta, assim, bem filosófica, né? Tem um caráter, assim, filosófico, porque eu acho que a filosofia debate esse problema há séculos. Ou nós somos muito bons em desenvolver comunicação, né? Que é o que a gente sempre conversa nas nossas aulas, a ponto de desenvolvermos cada vez mais linguagens matemáticas, computacionais, físicas né, e quânticas, é, para poder interpretar a realidade, ou a gente cria essa realidade, porque você fala de uma dimensão que até é até difícil da gente imaginar, né? Quando Sim. você apresentou essas, essas, essa proporção né, dos qubits, dos bits de quantos milhões e zilhões, enfim, humanamente é quase difícil a gente imaginar, né, esses é, cálculos tem números gigantes, a gente, não são números gigantes, a gente se perde, né? Então assim, é... eu entendo que seja difícil, né, de responder, mas você, mesmo outros aqui que estejam participando, se quiserem arriscar, né, alguma resposta, eu mesma não tenho uma resposta pronta. Mas é um debate tão legal, tão importante, que une muito, que aproxima muito a área tecnológica, que é a área escolhida por vocês, de outras áreas de conhecimento. É isso que eu gostaria de ressaltar. A tua apresentação mostra bem isso. Que as pessoas envolvidas nesses projetos, creio eu, tenham formações muito diferentes. Não só Sim. engenheiros de computação, analistas, programadores, mas outros especialistas e profissionais que tentam cada vez mais, ou entender a realidade, ou inventá-la, ou abstraí-la, ou sintetizá-la, ou calculá-la, como você mostrou, de forma a se tornar muito difícil da gente até entender né o que a gente está fazendo e quais os, os desdobramentos de tudo isso. né é, A gente sempre tenta trazer a nossa realidade de alguma forma para dentro do computador, abstrair isso de alguma forma e cada vez mais a gente encontra limites no que a gente pode fazer e desenvolvemos novas tecnologias, novas linguagens, quando a linguagem C deixou de ser é, tão simples é, para desenvolver programas tão complexos, tão, tão visuais, como, por exemplo, o Windows. O Windows ele tem a sua base construída em C, mas toda essa parte visual que a gente usa no dia a dia, porque a gente interpreta o computador como sendo uma peça toda, não existe uma distinção entre sistema operacional, o que é hardware, o que é software, é um, uma coisa única, e na verdade o que a gente se depara todos os dias é uma interface simples, e na, por trás dessa interface existem toneladas e mais toneladas de código sendo executadas para manter tudo isso funcionando, e cada vez que nós encontramos um, uma barreira, vamos dizer assim, tecnológica, nós criamos alguma coisa para romper essa barreira e hoje o que a gente vê é que a computação digital chegou, de certa forma, em seu limite. É, nós não temos como usar os computadores clássicos para tudo, nem para fazer tudo que a gente quiser. Chega uma hora que não dá mais e essa busca desenfreada por de certa forma, controlar, tentar controlar o universo, tentar entender, tentar fazer as coisas que é natural de nós seres humanos, nos trouxe esse patamar de tecnologia que é a computação quântica também. Ah, eu concordo, Vinícius, eu acho que é por aí mesmo. Muito obrigada, viu, pela Nada. sua resposta. É verdade, realmente, né? É... Nós sempre achamos um jeito para resolver os nossos problemas. Então, como o Vinícius falou, a linguagem C, C chegou no momento que essa parte visual ela não tinha como trabalhar. Então, criamos outras linguagens que podemos trabalhar, que podem trabalhar em conjunto para que você possa ter esse, ambi esse ambiente gráfico. O que a gente observa também uma evolução nas linguagens, até no desenvolvimento, elas vão se tornando cada vez mais simples. Então, a preocupação, o conhecimento que o programador precisa ter é, com relação à parte interna é cada vez menor, ele não precisa mais se preocupar com isso. Então, re realmente, Vinícius, nós fomos ajeitando tudo para que a gente pudesse explorar da melhor forma o computador digital. E eu brincando hoje, depois da sua apresentação com a turma, eu falei assim, engraçado, o tal de Von Neumann, um careca, lá em 1946, <risos> inventou um modelo que permanece até hoje. O que que nós fizemos, como você iniciou sua palestra dizendo, nós melhoramos, mas nós não mudamos. Sim. Nós Exatamente. continuamos com o mesmo com a mesma com o mesmo modelo, com a mesma arquitetura. Sim. E aí, o que, que aconteceu? Nós fomos criando é, outras opções em nível de memória para que nós pudéssemos conseguir utilizar o que ele tinha definido anteriormente, da forma como ele tinha definido anteriormente. E agora chegou o um momento que nós estamos no limite, que não tem mais para onde nós crescermos e, e conseguirmos uma qualidade tão satisfatória como conseguimos até aqui. Então, essa entrada do computador quântico, que não é nova, tá certo? Ela é um marco, ela é uma mudança de paradigma, mudança de tudo que nós vamos ter agora que nos adequar a essa nova realidade. Então, aquela resiliência, a gente vai ter que reaprender de que Sim. forma que nós podemos trabalhar com essa nova máquina. E aí, pessoal, já foi uma dica perfeita que ele deu, o tal do Python tá aí na moda, já falei, carrega a pedra com a linguagem C e vai tomar sorvete com o Python. Olha aí, o momento é esse. Jorge, você quer fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Quero sim, querida. Fique à vontade. É, Vinícius, uma pergunta, eu, eu visitei IBM com a Fotec alguns anos atrás uhum. e... E também me inscrevi para o uso da computação quântica lá, está aberto aos alunos da FATEC, né, também. Sim. E, e no, no questionário eu fui preenchendo, eles estavam liberando, e a pergunta é, para que você vai usar a computação quântica? Onde você pretende usar? Eu travei, cara. Eu fiquei clic então, direto. Então, é que assim, a forma que a gente enxerga a computação quântica, o, o choque inicial, porque muda muita coisa. A gente está acostumado com, com a computação quântica, digital que é muito próxima até de certa forma da nossa forma de raciocínio. E quando você pega um computador quântico, é completamente diferente. Você se depara e você fala: "Tá, e o que que isso faz, meu Deus? Como é que eu opero esse negócio? Porque é muito diferente. É é meio como você pegar tudo que você já sabe a respeito de computação, enfiar num baldinho e falar: "Não, deixa isso daqui de lado e agora eu tenho que aprender tudo do zero." E eu estou estudando porque eu achei, eu sou curioso, para início de conversa, eu sou extremamente curioso e eu acho que aprender não ocupa espaço e eu particularmente me divirto muito aprendendo. E eu olhei assim e falei, cara, isso é legal, eu acho que vale a pena aprender, porque, bem ou mal, você observa o quanto que a computação quântica tem é, poder de nos ajudar enquanto espécie humana nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos tempos. Doenças que hoje são consideradas intratáveis, insolúveis, eh, podem ser curadas, talvez, não digo curadas, mas talvez facilite o tratamento de doenças extremamente graves, usando máquinas dessa para desenvolver novas drogas, que sejam mais efetivas, que tenham menos efeitos colaterais. Talvez nós consigamos... Eh, Desenvolver novos materiais que tornem nosso nossa nosso cotidiano mais seguro, nossa vida um pouco mais simples, melhorar a forma como todos nós vivemos de certa forma. É, eu vejo na tecnologia assim, tudo tem seu seu lado perigoso né, de ser, mas eu vejo na computação quântica principalmente o seu lado positivo, quanto que isso pode trazer de benefício, é, não só para as empresas que utilizam, que vão poder fazer análise de Big Data de uma forma muito mais versátil, muito mais rápida, mas também no que isso vai trazer de benefício para quem está na outra ponta, para o consumidor final, o que, que isso vai melhorar na nossa vida. É, claro que de início existe uma, uma imposição técnica em virtude de finanças, né? toda tecnologia nova é muito cara e isso cria uma certa barreira, mas quem... Na década de 40, imaginou que a gente teria um computador menor que uma agendinha que cabe no bolso e que toca música, você tem acesso a todo o conhecimento do mundo, tira a foto, se conecta, é, te conecta aos teus amigos e faz basicamente tudo. Ninguém poderia prever o que isso, que isso iria acontecer. Então, é, eu acredito que a computação quântica tem sim o seu, seu lugar de destaque e vai poder nos ajudar muito enquanto... Enquanto raça humana. Uma pergunta, só para finalizar, é assim, sim. não sei se você já teve é, a sua mesma coisa, já, já teve a, a, a possibilidade de, de, de se inscrever para o uso da, da computação quântica. Sim, se, sim. Você, se você não teve, ou se tiver, por onde você começaria? O que você gostaria de fazer? Cara, eu ainda estou... Não, não vou ser hipócrita. Eu estudei muito, é, virei documento da IBM, para entender um pouco mais, fui buscar artigos, para entender um pouco como é que funciona, e isso ainda está entrando na minha cabeça. Mas eu vejo como essas máquinas são desenvolvidas, é uma coisa absurda, meu Deus! É, eu olho para como esses computadores são construídos, e eu fico, gente, como que alguém teve a ideia de construir tudo isso, de bolar todos esses algoritmos? Eu participei do do Quantum Challenge que teve no, no primeiro semestre esse ano, Consegui fazer o primeiro exercício <risos> Fiquei todo feliz por ter conseguido Porque fazia algumas semanas que eu estava estudando a respeito disso Mas já fiquei todo feliz Mas é uma coisa que eu ainda Sendo honesto, eu ainda não tenho falar ah, seria isso Porque para mim ainda é um mundo muito novo Mas é dá aquele brilho no olho Ok, okay. eu me sinto do mesmo jeito <risos> é, isso mesmo. é uma coisa fantástica É uma coisa absurda Ok, obrigado, Vinícius. Nada. Yuri? Vanina também está com a mãozinha levantada. É... Fala aí, Yuri. Gente, eu vou parar, só uma coisa, eu vou parar de compartilhar porque a minha internet está dando mocilada só para não okay. perder a conversa aqui. Tá, tá escutando ainda? Tá, né? Sim, sim. Tô sim, tô sim. Ah, é, Vinícius, a minha pergunta é assim, cara. É, é realmente muito imaginável essa, é, esse computador quântico e o quanto ele pode afetar na nossa vida, inclusive até nos seres humanos. A minha, como você comentou, é, na década de 40, ninguém imaginaria que uma possibilidade de hoje um aparelho, simplesmente é, em relação ao tempo, né? É, você tirar uma foto e aí, naquela foto você consegue congelar o tempo é, a, a favor do ser humano vai numa imagem ali é, quanto você acha que isso é com essa evolução dessas máquinas assim esse computador desse lado quântico é, na minha na minha visão o ser humano ele quer ainda tentar controlar o tempo para ele e quanto melhor quanto mais e melhor que nem você comentou é, melhoram esses computadores mais, em menos tempos a, a gente consegue executar qualquer rotina que a gente faça para realmente é, não perder tempo é, Sim. E, e isso me assusta, porque um exemplo, porque vamos supor que daqui a alguns anos, em 2050, é, uma empresa, o cara, uma, uma pessoa pode abrir uma empresa e simplesmente computador quântico não tem nenhum funcionário. Só tem um, um cara de TI, pode até ser ele, e controlar uma empresa inteira, de um país inteiro, e não precisar mais, vamos supor, de pessoas para trabalhar. Ou de, porque ele realmente economizou tempo suficiente, não precisa de nada, só um computador. E se ele ainda souber fazer essa manutenção, é... É dele, entendeu? Aí a minha visão é assim, você acha que isso, em relação a essa questão do tempo, é, quanto isso pode afetar? E, a, que nem você comentou, acho que em 2026 pode já ter um grande avanço nisso. É, você acha que isso está muito longe? Cara, até as máquinas quânticas, é, é, é uma coisa um pouco paradoxal, porque, ao mesmo tempo que os computadores, eles substituíram, sim, muitas... É, muitas vagas humanas, do ponto de vista de trabalho, eles criaram novas. Antes, você tinha diversos trabalhadores para fazer uma tarefa repetitiva de preencher formulários, por exemplo, com dados cadastrais de clientes. Hoje, você tem um funcionário que faz essa mesma coisa, em contrapartida, você tem desenvolvedores de sistemas, você tem... É, pessoas dedicadas a construir hardware que vão dar toda a base para construir esses sistemas que vão poder ser utilizados. Então, é meio que uma coisa paradoxal, ao mesmo tempo que sim, pode acontecer de algumas empresas transferirem, eu não vou, eu acho muito difícil a totalidade, mas uma parte sim de suas tarefas para máquinas quânticas devido ao seu poderio, a princípio eu vejo que num curto prazo de tempo, não. Elas vão ser usadas para coisas um pouco mais difíceis de serem executadas, primariamente pelos computadores digitais. Eu não sei se alguém aqui já teve curiosidade, de interesse de procurar a respeito do Google Analytics, que é a plataforma de, de métricas de site do Google, mas ele coleta uma avalanche de dados para você conseguir ver quem é teu público, poder vender anúncios para esse teu público, enfim. E é uma quantidade de dados muito grande. É uma coisa ridícula, não dá para mensurar. De tão, tanta coisa que o Analytics coleta, que ele faz os insights. Agora, com a LGPD, deu uma certa baixada, mas ainda é muita coisa. Mas analisar tudo isso toma muito processamento. A Google é, sabe disso, tanto que eles limitam a quantidade de reportes que você pode fazer quando você tem uma quantidade muito grande de usuários no teu site, eles criam uma amostra, eles já não trabalham com a totalidade, porque os próprios computadores deles não suportam isso. E isso eu estou falando do Google Analytics em específico, mas é, expanda isso para diversos outros, outras situações parecidas, tá? E eu acho que a computação quântica, principalmente nessas situações de você ter que trabalhar com quantidades muito grandes de dados que tomariam muito tempo de um computador digital, é onde ela vai ter o seu principal foco. E é importante ressaltar uma coisa, pode ser que sim, não vou dizer que isso nunca vá acontecer, pode ser que sim, a computação quântica substitua por completo a computação digital, mas as melhores previsões dizem que não, computadores digitais e quânticos vão trabalhar lado a lado para manter o nosso mundo funcionando, a grosso modo. Vanina, Vinícius, posso fazer mais um comentário? Eu acho bem bacana que a gente está tendo essa conversa bem no início do curso, mas é uma conversa que espero incentive, né, a todos os nossos alunos, colegas aqui, para desenvolverem pesquisas interessantes pensando em tudo isso que você está falando. Hoje eles estão ingressando, né, no curso. Mas pensando que aqui vocês são não só alunos, mas também pesquisadores, eu sempre gosto de dizer, porque farão um trabalho de conclusão de curso e terão Sim. de, por conta, desenvolver também alguma solução tecnológica, apresentar né, ao mercado, à sociedade, digamos assim, também uma proposta e um projeto. Né? Então, é muito Sim. legal que nós estamos conversando também a esse respeito hoje, nessa palestra eu incentivo demais os alunos a começarem a aguçar esse interesse esse brilho nos olhos que você tem né relacionar um pouco o conhecimento a algo também prazeroso e lúdico sim. né não só a algo pesaroso e sim algo é. que possa fazê-los aprender, né? aprender aprender tem ter que, ter que ser divertido isso, sentindo muito prazer, muita né, satisfação de estudar assuntos que sejam de interesse de vocês, mesmo que no início ainda desafiadores, claro, o pessoal está chegando agora com uhum. um mês de aula, mas que fique aqui né, esse nosso estímulo, né? esse Sim, nosso gasto é para que vocês consigam desenvolver TCCs que sejam... É, interessantes e também pensando no mercado de trabalho, até partindo dessa pergunta do Yuri, quer dizer, o que você faria, o que você estudaria, com o que você trabalharia se você começasse a trabalhar com computação quântica hoje? Uhum. Né? Vocês têm um futuro muito em aberto, ainda bem, né? ainda bem, a vida é assim, então temos muitas possibilidades aí pela frente e desejo, claro, a cada um aqui que essas possibilidades sejam realmente bem legais, bem interessantes, e são possibilidades também de atuação no mercado muito variadas, que hoje claro. talvez vocês sequer imaginem, né? Sim. É, eu gostaria só de citar aqui uma coisa. Para quem está tendo real interesse em estudar um pouquinho mais a respeito de computação quântica e tal, esse projeto da IBM, percebam o quanto que vai ser necessário para o futuro. Eles estão disponibilizando computadores que custam milhões de dólares para vocês usarem de graça. Ninguém faz isso a troco de nada. Ninguém vai te disponibilizar uma Ferrari para você correr num circuito se não porque eventualmente vai necessitar de você no futuro. Percebam a IBM quer dar formação de graça para quem precisa para quem quer para quem tem interesse de pesquisar de estudar. E para quem fala que computação quântica a computação quântica não é para mim. Saibam que um dos maiores nomes da computação quântica dentro da IBM, é, eu esqueci o nome delas, é, é, ela está até naquele, no vídeo que eu incluí na apresentação, deixa eu ver se eu puxo aqui de novo, é, ela, come, ela desenvolvia móveis, tá? E ela foi para a computação quântica, gente. O que, que uma coisa tem a ver com a outra na prática? Então, para quem falar, ah, não é para mim, ah, eu não sirvo para isso. Ah é difícil. Sim, Eu não vou falar que é a coisa mais simples do universo, mas qualquer um pode pegar o conteúdo, estudar com um pouco mais de dedicação, entender e se dedicar e chegar é, dentro de uma grande empresa, chegar a entender esse conteúdo, conseguir desenvolver, programas para computadores quânticos a ah, aqui é a reiki riel essa moça aqui vou mostrar para vocês só um segundinho vou tentar compartilhar minha tela vamos lá computador colabore calma que não é quântico ainda calma. pois é tem horas que dá vontade de bater <risos> E agora vai. Ai, meu filho, colabore. Aqui. A Reiki, ela desenvolvia móveis, tá, gente? Ela construía móveis e hoje ela trabalha na IBM com computação quântica. Então, percebam o que, que móvel tem a ver com computação quântica. Pelo amor de Deus, <risos> não tem nada a ver. E hoje ela é um dos grandes nomes. Então, saibam que é possível, basta... Querer, basta estudar. E tá aí de graça para qualquer um que quiser. Andressa? Eu não tô querendo fazer pergunta, é mais para elogiá-lo, porque assim, eu tinha perguntado para ele se ele era aluno, e ele fala muito bem. Nossa, <risos> queria falar <Obrigado>. com você. <risos> Mas em relação de você tá falando que é difícil, eu quando iniciei esse curso. Pra ser sincera, na primeira semana eu tava quase desistindo. <risos> que eu entrei muito no embalo do meu marido e, e ainda tô tentando acompanhar, né? O pessoal aqui na turma também já entende mais e a gente fica perdido em alguns assuntos, que nem o computador quântico que você tava tá falando. Eu fiquei perdida em alguns assuntos, tipo LHC. Só que você despertou uma curiosidade em mim. E é, a professora Nádia já tinha comentado, a gente pesquisou por alto, mas não despertou interesse. Você falando agora é, deu uma curiosidade para começar a pesquisar mais sobre esse assunto. Eu fiquei interessada. Tem muito <risos> conteúdo, é, muito conteúdo bom de graça na internet para você e do zero a pelo menos uma base para conseguir se é, se desenvolver sozinha dentro da área, porque a gente enquanto desenvolvedor tem que ter um pouco desse tino de ah, eu aprendi esse pouquinho, mas o que, que eu consigo fazer com esse pouquinho e começar a faz um, um código, desenvolve um novo algoritmo, e assim você vai. O, o desenvolvedor de software ele tem essa característica de ter que ser é, curioso a ponto de pegar o que ele tem no momento e conseguir fazer alguma coisa muito melhor. Pega aquele estoquinho de madeira, faz uma jangada e foge da ilha, por favor. <risos> que que é, é basicamente isso que a gente faz sempre. Fácil nem sempre vai ser. Tem coisas que a gente se depara, você fala, meu Deus, como é que, que faz isso? É, nem sempre tudo vai ser simples, mas a conquista de você falar, putz, eu consegui fazer isso, é, é, é indescritível. É uma coisa absurda. Vinícius, parabéns, viu? E obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Mais algum comentário, pessoal? Então, podemos encerrar aí mais uma vez, Vinícius, muito obrigada. Não tenho como agradecer, Vanina, nossa parceria foi perfeita, vamos repetir a dose aí mais vezes, se você quiser, tá certo? Eu topo, Nádia, muito obrigada, foi ótimo mesmo. Disponha, imagina, foi um prazer, um abraço aí aos meus alunos que estão agora com você no segundo ciclo, e mais alguma coisa que a gente tiver aí, que a gente puder fazer juntas, vamos fazer, trazer mais alguma coisa, trazer outras pessoas. Eu acho extremamente importante, porque nós, professores, falarmos, não tem a mesma eloquência do que um aluno, um aluno que está no segundo ciclo, mas com a, com a bagagem que o Vinícius tem, ele está no segundo ciclo, é porque ele começou a faculdade, é só por isso, porque ele já é um menino que tem uma bagagem excelente, tá certo? Bom, pessoal, então vamos encerrar essa primeira parte aí da aula. Eu agradeço professora. mais uma vez. Pois não, Thiago. Vai abrir, vai abrir sua câmera para se despedir da gente, que a gente não vê mais lógico, a senhora. Lógico, lógico que eu abro a minha <risos> câmera, com certeza. Um abraço Boa aí saudade. <risos> é, professor. Ah, que bom, ah, que bom professora. saber que tá com saudades. Que bom. Galera de ADS, vocês vão sentir saudade dessa professora. Escrevam o que eu estou falando. A gente já está com saudade dela. Eu conselho, <risos> em ser, si, viu? O Rui vai pegar pesado no segundo. <risos> a gente tem que já preparado já. Olha, eu vou entregar. O Rui falou de vocês, vocês não aparecem lá na aula, que não sei <risos> o quê, Trago mesmo. Pessoal, olha é a lá, lavação é YouTube, de roupa tudo tá sendo gravado. Olha a Está é, tudo gravado. <risos> Ô, Bruno, depois eu quero que você faça uma gravação especial para mim. O que você isso. disse agora, para poder <risos> deixar para os alunos da manhã que você acabou de falar. Pode deixar. Tá bom? Que um grave. abraço, pessoal. Satisfação em revê-los, tá bom? Um, beijo, um abraço, pessoal. Aí, foi todos. Um, prazer. Obrigado, um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, tá, Obrigado, Vinícius. Imagina. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, eu só tenho tchau, a tchau, agradecer tchau. a presença tchau. de todos vocês. Uma boa noite a todos. Boa Obrigado. noite. Obrigado. Abraço aí para todos. Bom, pessoal, deixa eu parar a gravação aqui, que depois vocês vão poder ter a chance de assistir.